Não só agora que vocês vão mas que nós estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje eu estava olhando os vídeos que eu, que eu ia porque eu iria postar. E eu me dei conta que o próximo vídeo que nós iremos postar será o número 400. Ou seja, esse que vocês estão vendo agora. Então eu decidi fazer algo diferente. Vocês estão pedindo há muito tempo por um karaokê, porque eu, eu, eu fico cantando no, nos meus vídeos e vocês racham bico. E aí eu pensei, ah, né. Why not, oh, why not, aí, deu muito trabalho gente pra conseguir gravar desse karaokê, porque não existe mais karaokê na internet, só existe um celular e o programa não grava nem com root, nossa senhora, deu problema, mas nós estamos aqui agora e nós vamos cantar algumas musiquinhas pra vocês com minha voz horrível, haha, <risos> oi oi, oi, ,その Shikumi oi, Oku non na can Tare ka no Koareta ko Ko yo ko se ca Kimi mi ga a Na ni não meú. Coareta, boku nante iki -o sa, Iki wo tomete Ho mo, hodokenai. dokenai yo, Shinjitsu sae, freeze Coaseru, coasenai, Kuroeru, kuroerai, Anatana, mitsukete Azaya na mama Mugen-ni mujaki ni ni ura ta ugo kenai ku kenai u kenai u kenai u go kenai u Unraveling the world! Eu sou muito badass pra ter um óculos só. Essa parte é triste, tem que fazer assim, ó. Nossa, gente, esse cara é profissional. Uh! Tem que fazer assim. Bom, agora uma. Essa aqui eu, eu, eu deixei bem pra vocês, tá? <risos> Titanic. <risos> Gente, vai dar ruim essa música. Vai dar tão ruim. Mas bora. Olha, funciona a minha câmera aqui. Não, mas mentira. Não, não vamos lá. Bora. Vai dar tão ruim, gente. Tão ruim, eu cantando Titanic. Nem sei a letra de jeito. Sei lá, vai ser, uma, vai ser uma loucura. <risos> Concentração, gente. Ok Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on <laughs> Sério, vamos ficar sério Far across the distance And spaces between us. You have come to show you Go on Eu vou chorar, gente. Muita emoção. Near far. Once more Meu inglês não é bom And you hear in my heart and Fair go till we're gone. Aí faz assim, ó. That my heart will go on and go on. Aí desce aquela agro, montagem, montagem. Em preto e, em preto e branco. You're here, there's... No... Ah, não chega, gente, não dá. Fear, I don't know that my heart will go on. Meu Deus, gente, é muita emoção estar aqui com vocês. Oh, oh, oh, oh. E de subir. Oh, desce, voz. Desce uh! <risos> oh. Oh, eu Tô ficando sem voz uh. O legal, gente, desse programa é que ele tem uns efeitos Tem a voz normal, a brega, ó Essa aqui é a voz brega Tá uma bosta Aí tem essa aqui, ó Ó? Oh, nossa Senhora, aí tem essa aqui, ó. Tá uma bosta também. Aí a gente pode colocar uma Roboy Band, ó. Sério, Degamoxis é. Aí tem Popstar. <risos> <risos> gente, não dá tô chorando ó. oh, não oh. dá subir gente. Vamos ver, colocar no máximo. Vamos ver. <risos> Meu inglês não é bom. E esse está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 But she knows she can fly away oh, oh, oh, oh She got both feet on the ground and she burned it down oh, oh, oh, oh, oh. She, she got her head on the clouds and she's not backing down This girl is on fire! This girl is on fire She's walking on fire Deve tá fora do hit, mas... This girl is on fire Looks like a girl, but she was a flame Não sei essa parte, gente. Só fica assim, ó. So if can't burn your eyes, better look on the way This girl is on fire She's walking on a fire. This girl is on fire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh De hit, mas foda-se. Oh, voz bosta Estúdio Ah, oh, a hit Tá uma bosta, mas foda -se. Ó, oh, melhor voz. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. Deve tá fora do ritmo, hein? This girl is Você acha que tá fora do ritmo? Esse é o melhor, ó. Oh. Looks like a girl, but she was a flame Eu tô morrendo, vamos ver aqui Ó Melhor que o original really <laughs> E aí But she's gonna let it burn Baby, boy, baby Ó oh? <laughs> This girl is a fire This girl is on fire She's walking on the fire. Melhor gente, acabou Acabou, merece joinha Eu ignoro Bom gente, então foi isso, esse foi o especial de 400 vídeos e 15k Estamos lá gente, vocês, eu realmente agradeço muito, muito, muito, muito Porque vocês estão fazendo, isso aqui foi apenas uma diversão pra vocês Um jeito de me humilhar né, porque pelo amor de Deus, minha voz é uma bosta mas eu agradeço muito, gente, porque vocês estão sonhando, meus... vocês estão fazendo o meu sonho se tornar realidade. É... é tipo, tá absurdo o que antes era sem inscritos. A cada 5 meses, assim, no começo, eu tava feliz quando cheguei a 100 inscritos. Hoje em dia tá tipo uma loucura, eu ganho diários, assim, uns 50 inscritos. Eu não tô, é claro, não é grande coisa, mas gente, pra mim isso é muito, eu tô... Eu não acredito que vocês são foda, vocês que são dedicados e vão no meu canal e tal. Eu vou abrir uma caixa postal, é... Mas por enquanto eu vou deixar o meu endereço Vou deixar meu endereço ali na descrição Então se você quiser mandar a carta Já pode mandar tá? Meu endereço tá na descrição Você só coloca aqui é do 14B Porque é um apartamento Então vai que enviar pra outra pessoa presente, né? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado tem like, abrime, é inscreve no canal, compartilha o vídeo Não se esqueçam de comentar Falar o que vocês acharam Se vocês quiserem outra parte disso Mas, é isso, por favor. Mas até o próximo vídeo gente Então pessoal Falou.